Cavalheiros, aqui é um mendigo. A gente está jogando Infernax e agora, né? Agora que eu esquentei, a gente pode prosseguir nossa jornada. A gente fez um monte de quest aqui, juntou dinheiro, comprou tudo o que podia e a gente vai pra, pra dungeon agora, né? Dungeon d'água é mais fácil dizer do que chegar lá porque é um buraco meio. meio, meio chato de navegar. Meu eu falei, é parecido com o Clock Tower do Castlevania 3. E ainda vamos de loot, porque sim, precisa ver não, hein. Cuidado uma pra esses olhinhos aí, né. São bem fraquinhos, mas deixa eles eles vão te bater, se você tiver aqui por cima. Aí você dá um, um pulinho pra trás por causa do dano, cai na água. Aí a, tecnicamente ele matou de uma porrada. O cara é praticamente todo último chefe de jogo, se for brincar. Está ainda aqui o dinheiro cair junto com ele na água. Acabamos de ficar pobre de novo. A gente comprou aquela vida por 500 conto. Velho, eu vou mandar um trovão aqui. Eu estou achando interessante mandar um trovão aqui porque já já tem um homem. A nossa mana tá boa. Dá para usar dois trovões agora. Vou um e bem pra cá tem uma estalagem. A gente tem que acabar dormindo lá mesmo. Olha só, eu vou mandar uma um outro aqui sobre os Sim. muito. Vamos embora. Né? Ó, aqui é a tal da barreira, né, que o cara tava pedindo pra você quebrar. Da... A barreira não, a... É isso aí mesmo, eu não tenho palavra pra isso, cara. Ah, oh, ele falou, cara! Ah, ele falou! A represa! Pronto, represa, isso mesmo. Ele favor, represa pra gente. E aí, quebrar! Nada a ver, velho. Quebrar aquilo aí e inundar a cidade do Harry, durante a tempestade de ontem acho que vi um castelo bem longe no mar, olha, olha o texto cara, esse texto aí, eu tava falando que precisa ler, tá entendendo, umas coisas. eu fiquei muito perdido nessa parte, véio. aqui eu não sabia mais pra onde é que ia, quando eu cheguei nessa parte, tinha feito tudo, eu digo, Pô, e agora pra onde é que vai aí o texto desse miserável é a chave durante a tempestade de ontem, acho que vi um castelo bem longe no mar, durante a tempestade, aí eu falei presta atenção no nome da magia, né cadê a magia que eu não lembro o nome também aí Tempestade de trovão, Tá vendo lá. E você, meu mestre giro Ele tá vendendo um poção novo aqui. aqui é a que recupera a mana. Mas a gente não pode levar, né? Vamos tirar um cochilo aqui para recuperar nossa mana. E esperar amanhecer também. Pra ficar mais fácil ali o caminho, né? Acho que não vai mudar os monstros não. Só de tá de dia. Mas bora dormir pra recuperar a mana de um jeito ou de outro. E amanhecer. Mauri. Mas como você lava essas camas, meu filho? Você troca o lençol, Sol, porque senão vai ser é uma ceboseira sou. Esse tipo medieval, né, cara? Meu Deus do céu. Ele ali com uma praga bubônica nele e acabamos de sair lá doente. Vamos mandar logo um trovão aqui. Aqui é muito bicho. Eu ainda sou bro, cara. Seu guiatinho. pronto. O mapa só vai até aqui. Aí o tal do mendigo foi rodar o jogo todinho atrás de, atrás de pista, atrás de coisa. Eu acho isso muito massa, na verdade, cara. Aí parou pra ler, digo, Tempestade, não sei o que, cara. Deixa eu tentar isso aqui, porque em Castlevania 2 você chega numa parte semelhante, né? De, cara, não pode ser a sacanagem de, de Castlevania 2, não, porque, né? Você bota um orbe azul. Eu não tenho um orbe azul. Aí você se abaixa por 10 segundos. Aí o, o, o mapa desce um pouco, né? A tela desce um pouco e você pode seguir jornada, mas aqui não aconteceu. não tenho orbe nem nada. E fiquei muito perdido, aí eu lembro do que o cara disse, né, tempestade, ontem, castelo, não sei o que, você chega aqui, Pro vão. E do mar sobe o danjo, olha só. O cara é safado, bem escondidozinho, né, e eu, eu começo o danjo, só a porta, só pra entrar essa, essa sacanagem toda. Vamos que vamos. Castelo de Stormheim. A ah, nuvem, velho. Olha o estritão daqui, velho. Como é que eles o de... falar justamente de Castlevania. Sai da água, pula, cospe e é uma ruaça só. Deixa eu voltar aqui que eu já perdi vida. Vai <risos> ficar só assim, não, velho. É só pra me concentrar aqui, vamos. Agora vamo que vamos que vamos. Pô, tô matando um cara afogado ali, velho, é? Nessa jogo aqui. Que nojo. Aí o tumor. Não tem outra. Tem que ir assim. Isso aqui é bem legal também. Ah, desgraçado, velho. Chega, deu um medo aqui porque eu achei que ia cair na água. Caiu na água, morre afogado, né? Não tem outra. Né? a gente se resolve. Esse dungeon é muito chato, velho. Olha só. Com essa a roça que se bota. Ai meu Deus. Minha, tem que ser rápido. é que você não pode parar pra bater? Que inimigo do vem. A fábrica de óleos. Minha dos olhos vermelhos, logo, velho. Tô apanhando. Ah! Vou dar um escudinho aqui, suave. O Tully tá dando um trecos muito... Muito pesado, velho. Dá pra escutar essa bagaceira toda aí. Pula, ataca, pula, ataca. E eu não acho que eu pra direita e esquerda, hein. O nitri tão sujo. É que o bicho tá tão na água e é tão sujo assim, hein? escudo aqui. Vamos mano, vamos vamos aproveitar, né? o oh, Festa! Morre, caceta! Chaves, pegamos a chaves, pegamos a chave. Marquinhos morra folgado seu bostinha. <risos> De safado, velho! cai cair na zoeira na água. Mandar um trovão pra cá. Bom, meu, tô, pé, tô no, no modo full apelão, porque aqui não é brincadeira, não, velho. Oh, você deixa o bicho sair. É só sair e você tomar uma porrada. Eu acho que eu vou voltar por ali. Eu vou voltar. Aí eu recupero a mana, né? As vidas, caso eu tenha perdido alguma, que eu não lembro. Acho que foi só o medo de ter caído d'água aqui na minha mente. Aquilo ali foi uma morte. Era pra ter perdido ali uma vida. Pô, cair. Já valeu uma vida. Pro, rapaz, o moleque é pro, se liguei. qualquer amador, qualquer jovem tem morrido afogado ali mesmo. Olha só quanto bicho o cara trovão nesse Zé Ruela! Ah! Junta! Junta aqui ficar ficaram. Espera Otário, vou deixar esse vivo aí. Esse aí vai ser o que Eu matei o clã dele todo vai pra aquele vingança na volta. <risos> Bora lá. Matei o clã do miserável. Só voltando para recuperar nossas coisas aqui. Pô, tô gastando muito recurso nessa dungeon, mas essa daqui é safada, velho. Tá vendo? Safadeza completa, Tentar rebater a pistola que ele solta aí, a pistola vendo aí. Esse tiro dele aí. Meio complicado, muito. Um projeto muito rápido. Aqui a moeda da boa, a moeda da boa é 5, e ia cair lá pra baixo, olha que sacanagem, não tem como desviar pra ir né, matei vai escudo aqui, só pra né, só pra ir de desu... só de desu... isso, olha lá, otário, otário e otário comigo é na chapuletada, estou não é que eu matei tua namorada babaca, esses espetinhos aí. Mistura muito boa, né, Inimiga ali, a armadilha pra cima, inimiga, e você não pode ficar parado aqui. Zoeirinho, rapaz. Corre, corre. Agora Eita, foi quase. Uh, que é lindo, velho. Se qualquer um tinha morrido afogado ali mesmo, ainda bem que nós temos aqui um, um profissional. Que mó da hora, cara. Tava morrendo de saudade de Zelda 2 e... e né? Por que é que tu vai jogar Zelda 2? É um jogo muito interessante, ele tá zerando a cada, a cada 10 anos. É bom tá jogando todo dia, não. É bom, mas, né? Tem, tem seu limite. Fizeram um remix de Zelda 2, deixei matar minha saudade aqui com esse Zelda 2, que não é Zelda 2, mas é um Castlevania. E um Zelda 2. E mais o que? Um Metroid sim também, hein? Bem suave. Aproveitar agora para falar, para falar uma coisa. Sai daqui seu porrinha. Deixou argumentar aqui o meu negócio. Vocês estão vendo o um mapa ali em cima? Deixa eu mostrar o um mapa. É um tipo em que estou vendo em alguns jogos de Metroid, né? Marcar o mapa, ele dá porcentagem. Tipo, cada quadradinho que você passa e marca onde está, ele dá uma porcentagem, né? Aqui não é o caso. Aí por isso que, que eu não vou voltar ali para completar aquilo ali, porque né, tem, tem certa escolha de caminho. eu Vou aqui por baixo que é mais interessante aí, ó, a habilidade do rapaz. me chega aí e rebata o machado mesmo. Ah, eu queria rebater aquilo, velho. Toma! Toma, seu porra! Falei, hein? Pró é O profissional vai sair morto. esse cara ali, sangrando em mim. Ei, vem morra aí não. Todos os... Atrapalhando aí. O cara tem que salvar todo mundo. Como é que eu salvo o cara que tá preso no back do jogo? Oh, yeah! Deixa eu mandar uma cura da boa aqui, velho. E a brincadeira não é brincadeira, escudinho também. Olha que sacanagem. Uma plataforma girando, né? Um jãozinho do machado. Se eu, tentar, se eu tentar qualquer arruaça ali, o chão quebra. Tem uma armadilha na esquerda. Água no chão. Faltou o que aqui, meu velho? Faltou o espinho caindo do chão. Mas não dei ideia não que de repente só plano ali vai começar a descer. É só tenta mesmo. E esses estão choqueando na chapuleta. Da... Ah, porque tem aquele ataque que a gente pegou, né? Na... Na, no, no outro vídeo, no topote. Eu não tô usando. Ele é bom para bater em bicho, né? Fazer coisa de plataforma. Opa, aquilo ali é uma, uma visão boa, velho. Ali é uma vista boa, uma. Não é para cá. Deixa eu dizer, porque não é para cá. A gente vai, vai para lá. Beleza, tentou. Você vai fazer o que se chegar para lá? A gente não sabe voar. Só que aqui tentando coisa. Já arranjamos não um pra esse bicho, interessante né? É só o bicho encher o saco um pouquinho que ele arranja o um não aqui nessa série. Fuleiragem do mendigo. Bah. só ele vacilar que ele ganhou um apelidozinho legal. Vamos indo. Boa, vamos salvar. Uma rezadinha aqui. Só deu na causa porque o dungeon aqui tem alguém a ser buraco assim, meu cidadão. Ó, oh, vamos. aqui, porque eu é a chuva de Sasuke E! Junta! Junta tudo, Junta todinha! Ah, Olha <risos> a Olha lá, coisa linda! XP subindo. Os guarda estão tudo caro, né? Eu fui inventado de farmar no comecinho. Ei! Teve que usar, velho. Isso aí foi mais medo. Chu chuva de Sasuke, ó. A reversa. Os bichos saem do chão, cara. A sacanagem, a magia tá pra lá, né? Não tem como pegar aquele ali caindo pra esquerda Eu tentei um bocado, achei que era assim tem que dar a volta, né? Ah, caí! A gente vai ver o caminho assim, ó Não tem, tipo assim, a gente tá na parte de cima Tentou pular e veio pra esquerda Não tem de maneira alguma como você chegar aí Caindo pra esquerda e já, já pega eu Digo isso porque tentei eu digo, Tentou porque tava tentando fazer speedrun O homem é bom mesmo, eu tentei porque era burro Não sabia o caminho não, eu fiquei tentando pegar <risos> Vamos lá Droga! Teneiros. Teneiros porque já estamos pobre. Era pra ter mais uns inimigos temáticos de água, né? Só tem o Sasuke, eu acho. Aí eu ficava tentando dar a volta por aqui, ó. eu já ia fazer de novo. Peguei o costume. É porque eu, tô... eu quero recuperar a mana. a vida. Socorro, tá bem ali. Vamos dar uma outra volta, hein. Eu ia acabar gastando os mesmos recursos, porque, né. Aí foi mais de medo. Eu não comprei poção de mana. A poção de mana você compra, né. Porque... Ela custa 25 moedinha dessa. E a poção de mana recupera a mana. E com a mana você pode recuperar a vida. Eu acho que é por isso que ela é paga e a de vida é grátis, né? E demora um pouquinho pra você tomar esse e da vida. eu tô fazendo isso, cara? Eu sou profissional, sei o que tem aqui por baixo. É um buraco, quer ver? <risos> Fui quase. Querendo que o cara dê a volta todinha pra lá, não tem nada. Não, só pra caçar briga. Aí. Eita, velho, tá até sem vida, sem mana, sem nada. Próximo a gente morre. Tentei rebater, não deu! Ah! Oh. Perdemos uma vida, Duas. Como é que esse jogo não é Zelda 2, cara, né? Não, olha lá. Igualzinho, velho. Bota o link ali naquela parte. Mas já chega, né, de dizer que o jogo é parecido com Zelda 2. Já deu, vamos parar. Agora não sei que tem outra referência ou coisa assim, cadê o erro? erro é massa. Não apareceu erro pra abrir uma ponta aí pro cara, então a gente para. Tome. E essas rimas não são intencional não, cara. Porque, né? Quando eu quero eu não consigo. Vou ativar escudo aqui. E vai ser esse caminho aqui de baixo todo encheio desses eruelos, eu aposto Onde tem água tem Sasuke, Não tem outra história. Eu vou tirar do trovão, porque, né? O trovão é meio caro pra eu apertar no susto aqui e me lascar. Tzinho é me chato, sair meu garoto. Dá mais um aqui. bom abaixou, matou, macetou, lá viu um olho, corre Me é que ele voltou pro lugar dele, eu ia dizer com paciência, bem aqui você pula, hein? mas não tem essa nem do tempo, opa. Ainda tem mais, essa é a mais perigosa, deixa eu mandar ali logo um... Tá com o dedo no trovão aqui, ó. É armadilha Sasuke. <risos> droga -se. o nome do bicho pregou mesmo, velho. É armadilha e peixe, eu tô logo peixe aí. Foi só de medo, não tinha, foi só de medo mesmo. Uh, foi quase isso. Migaroto! garoto, pegamos uma nova... eu achei que a ia ativar. Pegamos uma nova habilidade? E eu sabia que era habilidade, porque, né, a gente não podia pular aquela parte lá não tem magia de pulo, mas a gente ganhou a Fúria dos Céus, pra semi-ataque decolhe rumo aos céus, arruinando o quê? Como é? Decole rumo aos céus desencadeando um golpe mágico, pode ser usado no ar, né, é, né? Você pula e... serve como seu segundo pulo. Vamos ver se dá pra voltar pra cá. lá tá vendo como não dá a volta. Pode até tentar, a não ser que já tem isso aqui e dá certo, mas... <risos> se já tem, não precisa. Eu acho que é melhor voltar daqui, né? Ali por cima tem, tem muitos sasques vacilando na água. Vamos voltar pra cá. E aí, o cara faz isso aí como se fosse pouca zoeira, rapaz, lá. Só que é pro mesmo, o cara faz é brincar. Eu... Vamos Brincar com o Espino, aí eu perdi tempo, eu dei que eu morro aqui, ó. lá. Esse, esse ataque da maceta da macetada dá, um, dá um, uns vacilhos de vez em quando, né, cara? O cara fica... O cara sente falta de um tamanho, do, de uma largura, de uma altura, de uma coisa. Sempre, sempre erra é o inimigo por um pouquinho, até o cara acostumar a demora, E pronto. Tem a habilidade já, né? Eu vou salvar, que esse dungeon é safado. Opa, aprimoração, vamos aprimorar o poder. E o próximo já é o último, ó. novo novo 9, 9. Ixi, poder tá no nível 6. Salvo aqui. Pra chapuletar tá o chefe com vontade, porque quando você pega a chave e a habilidade, a próxima coisa é o chefe não tem erro. Eu não tô usando o poder lá, véio, né? Deixa eu acostumar a usar. Esse jogo era pra ter dois pulos, cara, porque isso aí é uma safadeza muito grande. Você não tem controle, sabe, quando você usa? Só quando o poder acaba. Aí você pode escolher se vai cair pra esquerda ou pra direita. E não é muito legal cair, não. Vai ter um, um negocinho de plataforma muito chato pra fazer, uma sessão de plataforma. Eu de deixa eu ir falando da sessão chata de plataforma enquanto eu faço uma. Falando do futuro. Aqui, aqui o cara já tá com armadilha pra lidar, espinha, água. Inimigo. Meu Deus. Opa, foi quase reflexo do uma aí, como é que tá? Cafézinho bom, meu doido. O cara tá vendo as coisas em câmera lenta. Opa, é pra cá mesmo, esse trovão e essa caquinha, esse mau cheiro, não é dos caras que estão morrendo aí não. Não pode ser outra coisa se não for o capiroto. Bataria essa, e sumiu, sumiu de novo. Tá se aproximar, Coisa feia. Aquele bonito, lindo. texto Parece um alien cortado. Parece um pênis. A seu cabeça de pica. Toma ele macetado. Uou! Uou! Uou! Vai fazer só isso? Eu vim aqui esperando um desafio. Enquanto logo o senhor Maricas. Sua menina. Toma. Tá foda, cara. Achei que ele ia soltar um laser, o cara solta o fogo do chão, não tem sentido, o chefe da água. Achei que ele solta a cara do outro. Padrão, eu nunca vi isso aí não, hein? É por isso que eu caí nesse truque sujo. Capeta atenta. Olha só que filho de uma puta, cara. Ele nunca nem usou essa merda aí, agora tá de putaria com minha cara. Esse é o que ele usa. Bota lá uma, uma curazinha aqui. Falando de maricas. <risos> Luta de menina, não. Essa é seu porrinho. Para aí com essa engadagem, aí. Seu otário. Eu não aguento muito a Chapulheta, Como é que eu tô caindo nisso ainda? Vou dar uma cura aqui. Agora é certeza que eu mato esse porra. Toma. A no olho do meio. Vai melecer essa porra toda. Espero <risos> que isso aí não esteja ligado ao oceano, hein, cara. Porque é o Austrália. Castelo purificado. Milzão de recompensa. Mais uma daquelas orbes gostosas, vamos dar uma chapuletada nova nela, vamos por cima, toma! Holy Diver! Derrota Leviathan, o Corruptor das Profundezas, rapaz, ele não era não, mas agora ele é. Acabou de, de corruptar as profundezas com vontade, sujou, matou essa porra aí. Tem sistema de tratamento aí, sai aí vai lá pro bar. Eu tô achando que esse coroto vermelho que tá me vendendo é essa porra aí, caralho, velho. Eu... Cavalheiros, passamos de mais um dungeon. E eu vou jogar mais um pouco. Vamos ali pra esquerda, não? Eu imagino que não, porque eu assalei muito nesse dungeon. Vai acabar muito, muito grande, né? Vamos deixar, vamos, vamos deixar as próximas coisas para o próximo vídeo. Foi um prazer. Me desculpe a vergonha alheia. Vejo os senhores no próximo. Fueiragem do mendigo e... E...